Olá, tudo bem? Hoje o Descomplicando a Moda vai ser um tanto diferente. Bora Descomplicar? Muitas pessoas perguntam, Tetê, mas esse é seu cenário? Parece que ninguém quer acreditar. Gente, é a minha casa, é a minha biblioteca. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês onde a gente filma um episódio especial para a gente descomplicar, além do vento, a minha biblioteca. Vamos lá? Me acompanhe. Bom, aqui é a minha realidade todos os dias que estou em Brasília e também a realidade do Descomplicando a Moda. A biblioteca, por onde começar? Tem uma parte de gastronomia e aí eu tenho toda uma coleção de revistas internacionais e brasileiras e também GPS Brasília que eu escrevo depois a gente tem uma parte de decoração uma parte ligada mais às ciências que eu acho que vocês se lembram acho que eu já comentei que eu dava aula numa escola internacional também tenho filhos então esse era o ambiente que meus filhos estudavam que eu estudo e que a gente grava Descomplicando a Moda. Temos aqui uma parte de arte, então alguns livros de arte, fotografia, história brasileira, mais revistas. Olha que sensacional, uma das minhas revistas favoritas, são essas, do, quer dizer, uma e né, eu falo duas, né? Então duas das minhas revistas favoritas, essa, uma revista de... 87, uma das primeiras capas da Naomi Campbell. Vogue inglesa. Essa, uma Vogue Itália. A última Vogue de 89. E aí a gente tem também... Eu acho que é esse trio, tá? O trio de revistas que eu mais adoro. E essa que é de janeiro de 90. Então, justamente aquela mudança para o minimalismo que foi tão importante para a moda. Aqui na biblioteca eu tenho também, de novo, essa parte de uh, arte. A arte cresceu, como vocês podem ver, veio parar até aqui. Uma, uh, uma escrivaninha, onde eu coloco toda a parte de papelaria. Se algum dia você receber algum cartão meu, foi escrito aqui. Do outro lado, a gente tem um lado de viagem. Sempre aquela parte enciclopédia, uma parte de viagem, livros infantis, mais viagem. Uma parte aqui de... de Botânica, porque meu marido é paisagista, eu acho que vocês sabem disso. Uh, isso aqui é tudo de história. História, história, história, história, história, história. Dicionários. Gramática. Livros sobre gramática literatura em inglês. Ali também só de exercícios em inglês que eu dei aula. Aqui toda uma parte de uma época que me fascina, que é a Bela Époque Carioca. Então, alguns livros do Rio de Janeiro, do Rio Antigo. Aqui, em geral, alguns livros de provérbio, que eu adoro provérbio. Então, tem aí tem histórias, coisas e tal. Eu não sou muito ligada em, em livro de romance. Então, realmente, tem pouco. E aí, minha paixão mesmo é essa parte de, assim, sem se moda, é essa parte de história, que eu adoro. Chegou o nosso E aí... Corpo. É, aí chegou o caminhão, gente. Casa, né? Passa caminhão de entrega, passa. Tem passarinho, passa avião, como vocês já sabem. E aí a gente vai aqui para esse cantinho que vocês conhecem também, que é o cantinho do Descomplicando a Moda. Que por incrível que pareça, não é, gente, cenário. Vamos lá. Não tem papel para arrancar. E lógico, eu não queria nada que fosse assim muito superficial. E, e nada que fosse muito construidinho eu queria alguma coisa muito minha, isso sim para passar com vocês com autenticidade e com veracidade, é né? verdade das coisas mesmo. Então, aí vai, aqui eu concentro toda a parte de biografia, que é o que eu gosto muito, desse lado toda a parte de consultoria de imagem, que eu comecei, meu primeiro curso de consultoria de imagem foi em 2001, e, e aí eu comecei a ver toda essa parte que a consultoria de imagem ela pode ser usada, tanto para empresa quanto para pessoas na vida privada, profissionalmente, pessoalmente e também para noivas, em várias situações, desdobrando até para a consultoria para viagem, que eu também já fiz. Aqui, livros de moda, das pessoas que vocês já ouviram falar tanto. Aí de um lado eu tenho uma parte de Itália, Chanel, Maria Antonieta, que são duas ícones de estilo que eu amo muito. Esse daqui foi um presente que eu ganhei, que foi o primeiro, uh, a primeira enciclopédia. Um dia eu posso mostrar para vocês. A primeira enciclopédia de moda que surgiu na história da moda, que é a enciclopédia do Racine, eu ganhei de Natal, acho que há uns dois anos atrás. Aqui uma parte de Louis Vuitton e por aí vai, luxo, uh, no alto, eu tenho um livro também da Louis Vuitton e na caixa um livro, acho que eu já mostrei para vocês, uma raridade que é do, do século XIX, né? Aqui eu venho com décadas, décadas certinhas, livros de história da moda em geral, a parte de uh, acessórios, sapato principalmente, marketing, que eu também fiz um curso de fashion marketing, tem um pouco, não todos, dos livros de moda brasileira, aqui também tem mais um pouco, revistas, aqui só sobre estilo, a parte de moda masculina, ah, 1900, que é uma época que me fascina, então é uma enciclopédia da Exposição Universal de 1900, etiqueta, revista, Uh, alguns livros da Suzy Menkes que ela fala sobre, sobre joias. Tem até um livro muito interessante da Suzy Menkes que eu podia até mostrar para vocês, se eu achar por aqui. aqui Vocês devem conhecer a Suzy Menkes né, gente? Quem não conhece, põe uma foto aí dela, tá? Marcos. Que a Suzy Menkes é a editora em Large da Vogue, então ela pode entrar em qualquer Vogue e adaptar com tudo. E ela falou uma vez que ela estava em São Paulo que esse era o livro mais difícil de ser achado. É o primeiro livro dela que ela ensina como ser uma modelo. Tem coisas engraçadíssimas do tipo: tenha sempre o seu pé e mãos bem feitos, unhas limpas. Gente, esse livro é dos anos 60. Gente, uma coisa importante para mim, né? Quando eu falo que eu gosto de biografia, quando eu falo que eu gosto de Yves Saint Laurent. Bom, para vocês que amam, e todo mundo às vezes fala: "Ah, que sacação, mentira da TT. Isso aqui é só de Yves Saint Laurent na minha biblioteca. Tá faltando o livro que tá ali também. Perfumaria, muita gente me pede para falar sobre Perfumaria. Eu até tá aqui atrás. Eu gosto muito, tenho profunda admiração pelo mundo da perfumaria. Eu tenho um narizinho bem apurado, né? Até quem trabalha comigo acha meu TT, já tá... Se deixa... Eu sou toda ligada em cheiro. E aí, eu fiz já duas vezes um curso de perfumista. Coisa rápida, nada demais. Não, de de aluno mesmo. E aí a gente tem essa parte aqui dedicada aos perfumes, que é uma paixão. Tem me pedido, eu tenho, eu vou falar sobre perfumes para vocês. Só que eu queria que vocês entendessem que a gente tem que seguir uma programação. Muita gente fala, fala Lanvan, fala palmão fala Tmanchi, fala Brasil. Quero falar sobre tudo, vou falar, não estou me negando. Mas a gente tem essa, esse nosso calendário, de essa nossa dinâmica de uma vez por semana, a gente tem que eleger alguns, até que se vocês notarem, se eu falar quatro rapidamente, já dá um mês, né? Então, <risos> conto com a compreensão de vocês, quero muito e gosto muito de atendê-los mais a gente tem por aqui tá aqui é a parte de uh, joalheria ainda tem alguma alguma parte de joalheria ali pra cima que eu vou mostrar pra vocês também e uma das coisas que eu acho assim relativamente curiosas é que eu tenho mania de decorar com sapatos então tem sapato para todo lado. Por exemplo, esse aqui, olha, é da Companhia dos Pés, era a Company. Foi um tênis que bem surradinho, mas que ele comemorou a a passagem do cometa Halley. Em 1900 bolinha, quando eu já era adolescente. Mais sapatos, esse da Gabbana aqui, que eu achei, eu lembrei bastante da Maria Antonieta quando eu comprei ele, em brocado. Todos eles têm uma historinha. Esse aqui, que eu não sei se vocês conhecem, é da Beneducci, uma sapataria paulista, que tinha sapatos belíssimos. As filhas não levaram adiante. O que mais que a gente tem? Ah, tem uma parte também de livros infantis, de moda, que eu acho bem bacana. Ah, esse aqui, ah, esse aqui é da Cordoban, que também era como se fosse a Beneducci, só que no Rio. Cordoban também tinha em São Paulo, uma época. Sapatos belíssimos, muito bem feitos, uma qualidade extraordinária. Eu fiz muitos sapatos lá que eu escolhi as cores, os modelos, eu usei durante muito tempo sapatos lá, que me arrependo amargamente de ter me desapegado dos sapatos. Então, essa história de desapego é muito relativa, né? Porque às vezes você se desvencilha de alguma coisa que é a sua história. Se hoje eu tivesse sapatos que eu desenhei para a pra banco, poxa, ia é tão bacana, não tenho nenhum. que eu fazia sapatos lá sob medida, mas no ritmo de um, uma vez por mês. Porque, como eu sou a louca do sapato, o dinheiro que eu ganhava com o trabalho, eu gastava com o sapato. Aliás, isso é sempre uma realidade. Muita gente pergunta, ah, me conta suas roupas. Não, eu tenho assim, eu visto Renner muitas vezes, visto Riachuelo, eu visto que eu gosto. E o que dá para eu comprar, já que eu gasto tanto com sapato. Essa é a verdade. <risos> uma coisa tem que compensar é, outra. meu, olha cheio de lembrança gente, meu ursinho teddy bear de criança e, e eu gosto muito, a ligação dele com a moda, é porque por exemplo o Ralph Lauren foi um dos primeiros a colocar a, a explorar bastante o, o teddy bear em moda, então em, em sweater de final de ano, esse tipo de coisa e aí, então, achei que cabia o meu teddy bear aqui. Esse, aí eu vou colocando essas sacolinhas de museu, onde eu vou, da Strand, que é a minha favorita em Nova York, libra, livraria. Olha que linda essa sandália dos anos 70, olha. Sensacional, da Varese, se não me engano, também é uma, uma sapataria que tinha no Rio. Olha esse fecho, que linda. E a gente olhar, olha, esse salto hoje tá aquele salto meio bloco, né? Super na moda. É isso. Aí tem os mimos. Tem os mimos, tem sapatos mimos, de, decoração. Tem sapato de decoração. Tem muito bichinho fofinho. Bichinho fofinho, tem muito pendrive. É a louca do pendrive também. Né? É, a é a louca quase tudo, né? Do chocolate. Mas enfim... É, ah, esse aqui, ó. Todo mundo vai na Disney, né? Eu fui na Disney. Comprei. Olha a minha escolha da Disney. Gente, olha que lindo. Eu queria um sapato assim que tivesse um salto com estrela. Olha, fica aí. É. Né? A ideia é pra um... Olha, Sabe. tem asa. Esse de princesa mesmo? É esse. Não, esse é mágico. Princesa não tem asa, ela fica no castelo. E ela foi uma princesa mágica. Aí ah, ela não vai ser princesa. A princesa ah. tem que ficar lá no trono representando socialmente. Ela não é livre. É mais legal ser assim então. É mais legal ser assim <risos> <risos> Mas tem a Cinderela também aqui, ó, perto dos sapatos. Esse eu achei uma vez numa feira de antiguidades em Paris. Minúscula. Não é isso. Tem, muita coisa tem muita, muita coisa. Tem muita coisa que conta que a conta história mesmo. Né? Eu, aqui de trás da câmera, posso afirmar. Porque eu venho, a gente vem aqui há muito mais de um ano e até hoje a gente não Você vê tudo que tem Você se surpreende. Tem até. Olha, gente, tem tudo que é ligado à lembrança e, ligado, e a lembrança é sempre ligada à moda. Tem a balinha. Do Harry Potter, a caixinha da bala do Harry Potter, é que, que, que, que lançou assim: é. que, que uma geração inteira, né, conhece. conhece e fez disso uma moda. E o que mais que eu posso mostrar para vocês? Bom, a decoração. Muita gente fala: Ai, quanta coisa, quanta coisa poluída! De novo, até como a gente falou dos vídeos longos, eu queria saber de vocês. É poluído? É, não vou negar, mas eu não sou uma pessoa extremamente minimalista. E aqui conta um tanto da minha história, não é um pouco, é um tanto. Inclusive, para mostrar para vocês que eu viajo e trago coisas, eu deixei especialmente para esse vídeo. Eu acabei de adquirir essa caixinha, a gente vê até que aqui era dourado, olha... Com uma orquídea que, pra, por se tratar de, de, de uma penteadeira feminina, é bem questionável. Porque a orquídea é uma, uma flor que tem um, um símbolo erotizado. E isso aqui eu achei interessante até por isso. Isso aqui é um pó de arroz nunca usado. <risos> eu achei interessante por isso. E aí, quando eu vejo essas peças que eu acho interessantes, eu venho... Elas passam a fazer parte da minha história. Aí eu venho e acho, eu acho que eu vou colocar aqui, não sei se vai caber direitinho. Eu ando, e aí eu mudo essas coisas de lugar, eu encontro novas, até para circular ener, energia. Eu acredito muito, muito nessa coisa de energia e na circulação dessa energia... A gente que filma aqui, os rapazes são super habituados a cada vez. E eles chegam e falam assim, viu que mudei? Então eu mudo mesmo, é uma coisa minha. Mudar. E aí eu tenho que achar um lugar pra esse. Sabe que ele resta um, né? Tira um, acha outro, entra em outro lugar. Depois eu acho um lugarzinho bacana pra ele. Aliás, como aqui tem um toque de vermelho, acho que eu vou colocar aqui. Ou aqui. Ou o contrário aqui dentro tô mexendo tanto tem um coração que é o símbolo da Croácia. Olha que lindo! Parece coração de bolo, né? Na realidade acho que parece um biscoitinho. Então, gente, é assim de todo lugar, é uma coisa de souvenir, mas um souvenir não de valor, mas souvenir de vida, um pouco do que conta a minha história. Tem coisas desde a latinha de remédio de quando eu era pequena, que acho que é uma das primeiras coisas que, que entraram mais antigas, até essa mais recente que é vintage, que eu comprei semana passada. Bom, é isso. Eu queria, muita gente fala que queria um dia passear aqui na minha biblioteca. A gente podia um dia combinar de fazer uma live e aí vocês podem fazer as perguntas e eu saio que nem uma doida aqui procurando o livro para ver se eu tenho livro que responda a pergunta de vocês. Mas no mais é pra mesmo para mostrar para vocês que isso aqui é esse lugar, é a minha biblioteca, não é um cenário que a gente colocou papel, ó. dá para entrar, voltar, e, e se é poluído, se não não é esquisito se você acha feio me desculpe mas olha é cheio de coisinhas sabe o que é isso aqui isso aqui é um casulo para preparar seda daqui a pessoa a tecelagem puxa um fio para fazer a seda o tecido então é meio um lugar que conta história história de moda e algumas referências minhas de arte, de história, de viagem, coisas que têm a ver comigo. E, Tete, aqui está quem lembra dos episódios antigos, né? A mesa que você apresentava aí. Né? Ah, é! Minha mesa, minha escrivaninha. Aqui é geralmente onde eu trabalho, que todo mundo achava, assim, muito poluído. Nós tivemos aqui no programa, quando a gente começou, vocês devem lembrar, eu nem era tão fluida, é, ficava nervosa, mas a gente decidiu que a gente ia começar. E estava na hora. E aí eu usava muito essa, essa mesa, e eu ficava atrás e duas consultoras nossas falaram que não podia ficar atrás da mesa. Imagina para mim que dificuldade, eu que sempre na hora que eu terminava de explicar tudo, eu sentava numa mesa como professora, é um lugar de estudo e é o que eu uso no dia a dia. Então por isso que a gente mudou o cenário até para dar também, além de escutar as, as consultoras para dar um... Uma cara, uma cara nova. nova, um ano novo, quase um ano de programa. Então, aqui, realmente, aqui sim, né? Todos os dias, aqui sim está muito poluído. Até para mostrar para vocês. Porque. O nosso, é... telefone, nosso telefone aqui. Nossa, em Deus. termos de. Só para mostrar para vocês uma coisa, que é verdade. Olha, o que, que eu tenho lido? Aqui tem, ó, as vacinas do Larry. Quem não ama o Larry? Oh, o livro do Yves Saint Laurent, que eu estou marcando para uma parte do episódio para vocês. Doze lições de história. O da Chanel, que a gente já falou muito sobre esse livro. Um livro de decoração, que é um assunto que eu também gosto. Um caderninho de anotações. Ser e Parecer, esse livro é excelente, sobre o século XVIII. Esse aqui eu peguei da minha irmã, porque essa é uma obra de arte. Um desses livrinhos rápidos que, que explicam arte tão bem. De novo, na história, problemas de gênero, é algo bem real que a gente tem vivido, mas que na moda a gente já vivenciou isso, vem vivenciando várias vezes, como nos anos 60 tinha muita coisa unissex. Nos anos 80, aquela moda de, de blusa Apolo era o, o namorado e a namorada usavam a blusa igual, então em vários momentos da história na moda a gente vê essa questão do gênero, perfumes nos anos 50 já tinha perfume que era perfume unissex, então são questões que vão e voltam com mais uma preocupação, essa coisa do, do espiral né, sempre vai acrescentando e assim a gente vai evoluindo. Identidade, diferença, feminismo e política. Lembrando que quando a gente fala de imagem, é uma relação política. Porque política é como você se relaciona com o outro. Então, o feminismo e política, aqui não fala nada de partido, gente. É bom entender isso. Que historicamente, o relaciona, como você se relaciona com o outro, é uma relação política. Tá bom? Que mais que eu posso falar para vocês? Me diga, seu Yag. Sim, a gente viu aí a, a, a antiga escrivania, que era onde a gente gravava. Vimos o telefone aqui. Que todo ah, o telefone pergunta, que todo mundo pergunta. É aqui que a TT atende e responde as perguntas. Hello? E agora, vocês repararam que realmente esse espaço aqui é onde a TT estuda. então E a gente muda isso aqui. Toda vez que a gente vai gravar. Vamos preparar para a filmagem de hoje? Simbora. Simbora. E olha, encontro com vocês semana que vem no próximo programa Descomplicando a Moda. Beijo. Deixa seu like. Você não queria ver como é que é? Diz aí, TT me conta. Contei. Agora <risos> compartilha. Sempre. Assim, pessoas maravilhosas, eu sempre fico esperando. Maicon, Leo Oliver, as meninas sensacionais, Larissa, que foi comigo na Corelo. Muita gente que eu sei que está esperando que eu diga o nome de você. Eu estou falando para todos vocês. Eu adoro os comentários de vocês, adoro poder relacionar com vocês e compartilhar. Esse é o meu espaço. E você? Eu já recebi alguns alguns directs no instagram me siga TT Laudares é, mostrando até caderno ah é Verdade. Tem né tem caderninho tem gente tudo. que tem caderno eu também tenho o meu olha esse aqui é o la Madonina. um dia vocês vão saber o que é isso tem até de tampar senão Marcos coloca entrega tudo <risos> Olha, também sou fã, tem esse lado de, olha, quando eu estudo. Bem ah. longe, para vocês não pegarem. Isso. Desse Mais aqui calma. da mini para não dar spoiler. Eu também tenho meus cadernos de estudo, as pessoas já mandaram para mim. Tem alguém que tem o um caderno da Bela, né? Da, da Bela e a Fera. Eu tenho meus cadernos de estudo, vamos lá. Esse fica aqui embaixo. Esse aqui é do Clement. Que gente, eu adoro segredão. Eu adoro o caderno uh, sem pauta. Essa é pra pauta, né? Eu não consigo. Você não consegue não, escreve tudo, não, torto. Sai tudo torto? Eu adoro o caderno sem pauta. E também tenho, olha, um o <risos> meu fichário da sininho. É. Então, para quem acha assim, nossa, a TT Laudares tão chique, TT Laudaris pode ser sininho, TT Laudares pode ser clímite. Em outro caderno ela pode ser o menu da Colombo. Uhum. Tudo isso é TT Laudaris. E tudo isso é moda porque senão não fariam para vender. Já parou para pensar nisso? Por que, que eu estou comprando o caderno da Sininho? Por que que eu estou comprando o caderno das princesas? Porque existe uma moda de querer ser princesa. De querer ser, ter um toque mágico. Eu vou ficando por aqui, senão eu fico até amanhã conversando com vocês. Beijo!